Fala, guys, beleza? Felper aqui para mais um vídeo. E hoje, guys, eu vou estar ensinando a galera aí, mais ou menos, é... Ensinando não, ensinando é uma palavra bem complicada. Deixa eu só tirar aqui. É, dando umas dicas que podem ajudar vocês, principalmente a matar mais pessoas nas smokes, né? E essa é uma parada que acho que é bem importante frisar, né? Pode dar bastante kills pra você e não é uma parada que coloca você em alto risco. Então, é isso. Eu acho que tem umas coisas que talvez a galera não saiba que possa ajudar. Vou estar passando pra vocês. Vai deixando o like no vídeo aí, curte, comenta, segue eu lá no Instagram. E é isso, beleza? Vamos embora pro vídeo. Então, guys, a primeira coisa que você precisa ter pra você conseguir matar mais pessoas na Smokes é tentar ver a trajetória do tiro até você, entendeu? Por exemplo, se eu tô atirando o um cara que tá ali no default, mais ou menos ali no fogo, o rastro da bala, os tiros vindo pra cima de você, você consegue ter uma noção mais ou menos de onde o cara tá atirando, entendeu? Então, o cara que tá de coach aqui, ele tá vendo... Eu vou smoker mais uma aqui. O cara que tá de coach, ele tá vendo os tiros vindo, certo? Então, a tendência não é ele vir pra cá Onde o cara tá atirando pra aceitar chumo chumbo dele. A tendência é ele vir aqui, dois tiros, volta. Vem aqui, quatro tiros, volta. Vem aqui, cinco tiros, volta. Então, tipo, não adianta você vir pra cá e pôr nele. Porque pode acontecer que tipo, ac o cara simplesmente cagar em você. Você tá aqui, você vê que o cara tá atirando, você tá vendo a trajetória da bala vindo até você. Você tem que entender mais ou menos a noção da onde tá vindo as balas, porque é muito importante. E você vem e dá dois, três, quatro tiros junto. Da onde você acha que o cara tá atirando, certo? E essa noção de o cara onde o cara tá com a trajetória da bala vindo, você consegue com o tempo, mas você precisa prestar bem atenção. Não adianta você ouvir o cara atirando na smoke, tipo, ele tá atirando daqui mais ou menos e você vem aceitar chuva aqui, você não vai conseguir matar o cara, você não vai ter muito, muito o que fazer. Então a primeira dica é essa galera, tenta ver da onde tá vindo os tiros, certo? Tenta prestar atenção sempre nisso, colo... se cobrar mais agora no começo, que daqui a pouco vai ficar automático pra vocês. E não entrar na linha de tiro do cara que tá tirando a esboca de volta, por exemplo. Tenta sempre só ver e dar dois tiros e voltar, três tiros e voltar, pra você não morrer pro cara, beleza? A segunda coisa galera é... Não sei... Guys, tô aqui só pra lembrar vocês e pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar seu like aí e também ativar o sininho aí porque eu vou estar soltando do vídeo o tempo todo pra vocês, beleza? Se puder também compartilhar com seus amigos, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo. A segunda coisa é você ter mais ou menos uma noção de onde a galera vai passar. Como assim, Felpeira? Beleza. Quando o TRs esmoca a top mid, certo? Aqui na Miragem, e você tá vindo atirar aqui na ligação, você sabe que os caras vão passar ali, então a tendência é você sentar chumbo chumba aqui. Então, isso funciona mais ou menos pra todos os picks, tá ligado? Só que os picks padrão, lá no competitivo profissional, alguma coisa do tipo, é muito difícil você conseguir é, dar certo. Os caras, eles sabem que você vai tirar aquele pixel, eles não vão ficar pangando aqui, por exemplo, pro cara da ligação atirar. É bem difícil. Então, você tem que tentar pegar picks é, que mais ou menos... cachorro, cachorro, sempre gosta de participar dos visas. Você tem que pegar piques mais ou menos que o cara não espere que você que você vai atirar ali. Por exemplo, o cara apagou a janela aqui, quando ela tá com a molotov, aí tá tendo muito smoke janela que o cara apaga. E o que acontece quando apaga o smoke da janela? Fica uma brecha aqui, né, normalmente. O que, que você vê? Quando você tá vindo aqui, você smoke a janela, você ouviu que apagou e você tá com uma smoke top beat aqui, onde é que você vai atirar? Aonde o cara fica na noizinha. Por quê? Porque o cara vai estar tá achando que, porra, eu tô beizão aqui, marotei, mano, é isso. Não. Você vem aqui, senta a chumbo aqui aqui nesse pixel, por exemplo, aqui. E o cara vai estar tá aqui, ele nem vai esperar, ele, ele vai achar que tá benzão aqui e vai tomar, entendeu? Isso funciona muito, por exemplo, no Nip da Inferno. É... Eu vou colocar aqui o um mapa da Inferno para mostrar para vocês aqui o que, que dá para fazer. Uma coisa que eu gostava muito de fazer na GodSaint quando eu jogava aqui no Nip, o que era? Por exemplo, os caras, eles mocam o Nip aqui, certo? E aí eu tô aqui no Nip, eu já... antes da smoke explodir eu tô com a mira aqui, Certo? Aí eu conto, espero mais ou menos, caras caras vão motor, vai embaixo do Kogu, eles vão bangar, blá blá blá, dois tiros, três tiros, quatro tiros, cinco tiros, seis tiros mais ou menos. Vem, dois, três, quatro tiros e vai dando esse tiro da esmoco, certo? conto o tempo que o cara vai passar, chumbo. Aí você fica em silêncio, por isso que eu tô falando pra você não vir aqui e ficar assim, ó. Uh, não vai dar certo, guys, vocês tem que vir, o cara vai esmocar, certo? O oh, cara tá saindo o cara vai smoker o nip, você vai prestar atenção mais ou menos quando os cara vai entrar, quando os caras começar a entrar, você achar, você vem, cinco tiros e vaza, porque o cara vai devolver de volta e você tem o risco de morrer, aí você vem mais quatro tiros e vaza, aí você pode vir aqui, ó onde normalmente a galera se esconde mais quatro tiros e vaza, então tipo, você vai dando esse tiro da smoke, dando os pré fires mais ou menos, você acha que o cara vai aparecer é mais uma dica que, você, que vai ajudar você a matar muitos caras na smoke, eu tenho certeza que vai ser vocês vão começar a pegar mais kills na smoke, né, tenta atirar mais ou menos do time que o cara vai aparecer e não somente atirar por atirar, por exemplo, se o cara Aqui, o NIP, certo? Aí você tá mirando. Quando a Smoke explode você começa a estar chumbo, você não vai matar. Porque os caras eles sabem que você vai tirar na Então eles vão molotovar, eles vão bangar. Eles vão esperar você spamar, e depois eles vão entrar. Então você faça os caras achar que você não vai spamar, e aí você spama. Então eles vão dar o tempinho papo, ele não atirou, vou entrar. Quando, você, quando ele estiver entrando, ele vai tomar os tiros. Então mais ou menos, tipo, você pega essas ideias que você consegue matar os caras é, entrando na smoke, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. E a última coisa, guys, é... não é nem questão de kill de smoke, é mais prestar atenção. Porque eu pego muitos caras assim vacilando. É você... Não gastar todas as balas atirando a smoke, certo? É, eu sempre tento gastar, deixar 4, 5 balas porque você vem, os caras esboçam o você senta chumbo, pá, acabou as balas, aí vem um cara um imbecil aqui que nem eu, né? E passa a smoke e mata você carregando. Então isso é um básico muito é, importante pra você saber. Você vem, 60 chumbo, 3, 4 balas, 3, 4 balas, pá. Guarda suas 5 balinhas ali. Pra quê? Porque você também pode ganhar muita kill assim, guys. Você pega esses caras que metem o louco nas smokes. E eles ficam passando a qualquer custo. Aí você dá um tiro e fica mirando aqui. O cara vai passar na smoke e kill grátis pra você. Então é sempre bom você sempre atirar. E deixar umas balas, atira, deixa umas balas Pra você sempre pegar alguém tentando marotar em você, beleza? Então acho que essas três dicas vai ser bastante importante é Você aprender, treinar a noçãozinha Pra não esqueça de tentar entender o rastro da bala pra poder pegar o cara na smoke, isso é, é bastante importante. E outra dica também que eu não, vou, não é de mostrar, mas escuta onde os tiros estão vindo, guys. É Tem escutar da onde está vindo os tiros, que também você pode matar os caras muito mais facilmente quando você sabe onde o tiro tá vindo. Às vezes você tá dentro do de uma smoke, que você tá com outro cara dentro de mais smoke e você consegue escutar os tiros vindo, tipo, de um determinado lugar, de posição e você consegue matar o cara só com o som. Então, é outra dica que eu dou pra você, beleza? Então essas dicas são pra você conseguir mais kills nas Smokes. Treinem, se cobrem, se cobrem bastante. Porque com o tempo isso vai fazer uma diferença. Essas foram as dicas. Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Valeu.